Hoje nós estamos aqui num banco. Aquele dia era um banco de pedra, né, Sô Zé? É. Hoje é um banco de arueira. Arueira. Esse aqui ó, Patrocínio Paulista. E eu estou conversando de novo aqui com o Sr. José Lopes. Eu tirei uma história com ele, muito bonita, e depois eu esqueci de, de gravar a história. Erro meu, que eu sou meio... Amador, e eu também fico conversando e, e, e gravando tudo, fica meio complicado. Hoje ah, eu tirei o dia, dia, dia 30, né? Hoje é 30. Eu sou Zé, hoje é o último dia do mês? Hoje é. E nós estamos fechando o mês aí com chave de ouro, que eu sou José Lopes. José Lopes, né? José Lopes. Esse, você teve apelido? não? O senhor teve apelido, não? Se eu já tive É. Já. Que, que, como é que é? Tuta. Tuta? Lá em Minas, conheço Tuta. Delfidópolis? É. Por que Tuta? Ué, mas quando tinha uma... Pode, pode chegar aqui na frente para vir para cá. Sim. Tinha uma senhora que morava com nós, um monte de cor, ajudou a criar a família, né? Sim. Aí... Ela coisa seu apelido menino de tudo. Os, bai, os irmãos do senhor também tinha apelido ou não? Não. Só o senhor. Eu serão dos. Do, tá. Eu estou em patrocínio. Hoje. Como que chama essa rua aqui, José Zé? O Maria Salomé. Maria Salomé. Eu quero conhecendo um pouco desse, dessa pessoa fantástica. Sou José Lopes. Sou Zé, me fala o nome do pai do senhor, né? Meu pai chama se chama Manuel Ló, Manuel de Paula Ló. E a mãe? Não sei, são Clara de Jesus. O senhor conheceu o irmão do pai do senhor, não, né? Conheci. Quem são? Ah, é uma... Bastante gente. <risos> Era... Eu tô rindo porque ele tem 32 irmãos. Era Antônio, Joaquim, João... Susano, Geraldo, esses eram os irmãos. Os tios. E as tias? As tias eu não conheci, não. As tias você não conheceu. Eu conheci preciso... Eu vou atravessar eu... onde você vai ficar. Eu não quero. É. Eu tenho serviço ah pra fazer. Ah eu eu conheci Guilherme. De cá, de cá. a Guilherme. A Edilene, que é Guilherme. tia, né? É a Iris está chegando eu aqui. Eu tô tão bom. feliz, dona tia. Olha agora isso. fica em pé aqui. Você já não, ficou não. tanto tempo é. em pé? Trabalhou demais, não já? Eu já, graças Deus. Onde é que você conheceu o seu Zé? Vai lá em casa, lá na roça, na Gurita. Vocês moravam juntos ou não? não? Eu morava na Gurita, eu morava na outra. Onde é? o que... A Gurita quer dizer o que é? é? É uma fazenda lá, um vão de, de serra, onde? onde tem umas cachoeiras, umas coisas lá. A cachoeira da Anta é ali perto ou não? Não. Cachoeira... não, a gurita dela é melhor que a minha. Caminha. A minha é que minha não, mas fica lá É? Como que era lá da senhora? A era a fazenda grande, plantava ah, café. Não, lá era um vão. Lá, lá chama gurita, tem um vão de serra de um lado e o outro. Tem uma serra da canacha e a outra de. E é no meio. É, é perto da Babilônia? É, no vão da Babilônia. Ah, a Babilônia está na cabeceira e desce, porque eles vão lá baixo. Ali tinha uma família muito grande dos fe, é, Fernandes, José Fernandes morava ali, tinha uma família Ribeiro, então, também que morava ali. Ali tinha um, um pessoal até que é evangelho da casa de oração, não sei se vocês conheceram, antigo. Não, eles moravam, vieram de Sacramento para cá. A sim. Dona Iris, é que família que é? Família dos Ribeiros. Então, mas eu Ribeiro, que é né? Como que chamava o pai da senhora? Vamos, vamos primeiro. Alzílio Ribeiro. De Moura. Moura. De Moura. É. E a mãe? Ribeiro de Moura. Quantos irmãos, Dora? São oito. Ué, então é um grupo grande. É, ah, O nome dele? Ai, ai. <risos> eu sou a segunda, eu ia para primeiro. Eu sou a segunda e ia. Virto? primeiro. Eu sou a segunda, eu ia Maria Aparecida, Marcelo. Balsi. Balsi e Sueli. Isso Sueli. A senhora conheceu irmãos do pai da senhora? Os tios? É só dois. É o papai e uma irmã. Como que a chamava? Aparecida. Aparecida. Eu... Ela morou em Sacramento. Ela morreu em Sacramento. Aparecida? Ela era casada? É. O, o, o esposo dela, como que chamava São Vicente. São Vicente. Vicente Hermógenes. Hermógenes? Né? É. Devia ter família grande também, né? É, mas só que eu não consigo, conheci pouca gente disso, só meus filhos. E do pai da senhora? Então, o papai é só ele e a irmã, né? Só ele e é a irmã. E a mãe? A mãe é Rita e Domingos. Duas irmãs? Não, o papai é o pai dele, Domingos, né? É. E a Rita, a mãe. A mãe. Ô, ô, dona Iris, sabe por que a gente faz essa pergunta? É para ligar uma coisa com a outra. Aí eles falam assim, a dona Iris é minha prima, porque o meu pai era irmão da mãe dela. O outro, né? Eles fazem essas ligações, porque muitas vezes a gente fica meio isolado, né? Não tem muito contato com, com os sobrinhos, só não tem, com primos, né? Cada um fica no seu cantinho, é, então. né? É, mas é. lá dentro. É. cachorro, vai dá licença. Não, não, pode, pode, pode deixar a dona O cachorrinho aí. tá lá, dá licença. então. Adora Aís, deixa o cachorrinho lá. Depois deixa o, vai... o cachorrinho ah. lá. Deixa o cachorrinho lá. Olha lá. Olha o fogueta. A senhora lembra quando ele perdeu a perna, o acidente dele? Nós era casado de pouco. Então já tem quantos anos de, de, de que ele sofre? É, aconteceu em 78. Nós casamos em 71. E o meu acidente foi em 87? Então, em 78. Já tem 35 anos? E já tem uma, um bom tempo, né? Então, a menina mais velha estava com... Ela nasceu em 76. Você é. sabe que os momentos desse é um momento que firma muito os laços de matrimônio, é, então, de, de, de amor, né? É o dia que a minha esposa... É, então foi muito sofrimento, viu? Naquela época do de cidinha dele, perdoe de sofrimento. É muito sofrimento, né? muito tempo em Ribeirão sozinho, que nas clínicas, né? Aí que a senhora passou a amar ele mais ainda, né? E as meninas, né, como se diz no acidente também. Tudo machucou, né? De menos a pequena, né, aquela que teve eu conversei com é, ela a, Ra a Raquel o a Raquel. Dona Iris eles falam que o acidente se assim, é, joga muito é, é, aço na alma da gente é. né a gente fala assim, agora é, depois que sai de lá a gente sai com outra vontade de viver né é. e, e tem muita gente que tem muito problema de depressão de de, de complexo quando passa por um momento difícil depois ele limpa que a cabeça né ele faz assim, o importante é estar vivo e a, tocar a vida para frente, claro, né? Sim, né? E vocês já juntaram força e. Graças a Deus está aí, né? Parabéns para senhora. três netos. Ele falou que a senhora tem quatro netos, né? É. E as duas meninas. Três netos e um menino neto. E um neto. É. Isso e é muito pouco bom pouco. da família. Uhum. Ah, eu queria, só para gente conversar um pouquinho. O avô da senhora, que é Ribeiro, como que era o nome dele? José Ribeiro. É, José Ribeiro. E lá em Franca tem muito Ribeiro, tem. que é tem. lá de, lá tem de fa... Sacabeto. Então, tem família do Norte do em Franca tem. também, né? Tem. Então. E eu conheço uns Ribeiro de lá, até eu fiz casamento, uma época de Ribeiro lá. Na época eu andava ainda, uns 40 anos atrás. Mas é a vida, hum, né? é o né? Ah, a gente... Tem hora que a gente pensa assim, aonde que eu arranjei força para vencer, né? Aquele momento difícil, né? É, graças a Deus vencendo, né? Graças a Deus. E é tão bom, né? Há é. A, a, a Irmandade da senhora mora por aqui ou, ou lá em Delfinópolis? Não, região? eu só moro eu. Aqui, pode ser? um Franca. Dois em Franca. É, dois é, em Franca, servia um a, a Caçuda e o Dirce. Lá em Franca? Os dois, é. Os outros moram em Deufinópolis, o meu já faleceu. É. E, e vocês vieram para Patrocínio? Foi num tempo de... de... Já tinha feito a, re a represa lá, não tinha ou não? Já. A represa lá é antiga, né? É antiga. O senhor não lembra da, da, da represa não, quando estava fazendo não? Então foi que ano que a represa? Mas na data eu não guardo mesmo. Né? Mas o senhor tinha que idade que o senhor ia para lá ver que as máquinas trabalhavam? Estava tá com 15 anos. 15 anos. Deu um movimento ali mesmo, né? Deu, foi um movimentado, tá, tá. Essa região. E surgiu aquele lago imenso, né? O rio passava do lado de cá onde que passa a barca ou do outro lado? Vai mais ou menos no meio ali. Da onde que passa a barca? É... A balsa, né? Fica mais para lá, um, do lado de lá, um pouco. Porque deu filópolis, ficou numa ilha ou não? A água, a água rodeia todo, de, não. Ou é só do lado de cá? É, quase ficou numa ilha, porque ainda a para Santo Antônio tem um. Tem um vão. O corvo da furquia vai até na rodovia que vai, passa lá. Depois tem a serra, né? Que vai para a serra da Canastra. É. Eu preciso de ir lá, conhecer um pouco mais aquilo, eu, uma vez eu fui lá, mas eu não andei muito não, Tava com pouca disposição, eu quero ver se eu subo aqui a serra lá. Você falou que andou lá tudo, né? Ali eu já andei, andei tudo, morava lá, né? Andou a cavalo ou a... Cavalo, de pé, todo jeito, Nós não, não tinha tempo ruim para Andou não, daí, lá. você não andou a cavalo? Beijo. Não tinha diz, né? Cara, assim. Na porque época da, da era... senhora, andava era no Sião ou, ou... Não, arreio, não, normal? Não. arreio normal? Arreio é, normal. Mas foi pouco tempo também, logo na estação de cidade? A minha mãe andava no arreio lá, de... tá. e tinha o Sião. O Sião era para a pessoa mais idosa, tá. aquela, uhum. aquelas mulheres. Aí, e, e era como se fosse uma poltrona em assim, cima do cavalo, né? A coisa passava no lugar que pegava o morimbondo ou qualquer coisa na beira do caminho, que eu não, eu, eu, eu, assustava, eu, eu, eu. era um perigo a pessoa andar, porque o um animal é imprevisível, né? Mas é... A senhora nunca passou aperto com... Passou com... a Deus, não. E o Zé passou aperto com vaca, brabo não? não? Você ai, mexeu com vez, um curral, não é? Não, bem quando passava, né? De, de vez em quando? Tinha muito gado brabo, né? Bruto? Tinha mesmo. Tinha que saber mexer, porque senão... O senhor falou que carriou, o senhor né? Mexi com carro de boi também. Que na condição nossa lá era cavalo e carro de boi que tinha. Na minha região tinha um tal de charrete? Não, lá para nós não tinha não. Não cara. tinha charrete? Não. É, as estradas muito pequenas, né? Era só carro de boi que vinha para Delfinó, trazer mantimento, essas coisas. Arroz e é, café? que vendia Não, lá na região nossa não tinha café. Rapadura? Só rapadura eu fazia muito. <risos> o meu avô lá no Espírito Santo, ele tinha três coisas. Eu falava, o meu tio estava falando, meu pai trabalhou com rapadura, com queijo e com. E com o que, que é a outra coisa que ele falava muito? E capado, porco. Matava porco e levava para vender dois, três porcos. E carregava até no carro de boi. É. Levava é, vivo três, quatro. O, o, rapado, e chegava de madrugada no açougue, chegava lá, sangrava, limpava na porca do açougue e deixava lá para o pessoal. Nós também levava no carro de boi. O, os porcos? É, quando vendia para a cidade, né? O, o, quando ficou mais moderno lá, o meu tio, ele já é falecido, ele falou assim, nós levava na no, no burro animal, porque partia as bandas, colocava na bolsa, e cada animal levava um ou dois porcos é, daqueles da, leva a capanga de porco de couro, né? Amanhecia, o dia estava clareando estava eles estavam chegando lá com os porcos. Fiquecia para não estragar. não estragar. Aí era uma luta, né? A senhora cozinhou muito fogão de lenha? Ah, foi pouco tempo. <risos> Mas quando a senhora morou lá, era mais era fogão de lenha, né? É, não, não ainda cozinha, não tem é fogão de lenha. É aqui, Mas... Ele é... ah, eu sou o Zé que é o cozinheiro. É... Faz o, o, o pão de queijo. <risos> Alguma <risos> vez, né? É. Broa. Nice, Você sabe o que é broa? nós ah, é. fazia muito lá. A preta que morava com nós era chefe, não sei. E pau a pique. Também, rolado na folha de banana. Rolado da folha de banana. A pamonha eles faziam, um, um pé de. Que... É eles faziam na folha do próprio milho, mas tinha um outro do brejo, tinha um, não sei como é que chama, que eles enrolavam para fazer pamonha, pegava a folha. Isso eu não cheguei a ver, não. É, eu, minha cabeça está falhando, viu, acho que eu estou ficando velho, <risos> lembrando dos do tempos antigos, é. Eu comi pamonha lá no Luizinho Amorim, e agora eu estou esquecendo aí que a, a tia a tia Dali falou assim, a pamonha tem que ser na folha de coité, não sei. Coité, eu É, é coité, é, que estava aquelas coisas grandes. Dessa... Oh, obrigado oh, a senhora não, pela atenção, só foi muito gentil, viu? É, mulher tem que ficar na cozinha mesmo, né? <risos> <risos> Gosta da cozinha. Ô, ô, José, que coisa boa. Me fala aqui um pouquinho desse avô do senhor que nós conversamos um pouco. É, Lopes. Que o senhor lembra? É, meu avô eu não conheci, né? Mas o senhor sabe o nome dele? É? é o. Um eu é sei o nome, o outro é. lá da minha mãe eu não sei. Como que chamava dos Lopes? Né? É, chamava Antônio Lopes. Antônio Lopes. É. Ali em Franca tinha. A, a esposa dele chamava Maria Lopes. Maria Lopes. É. Aí foi nascendo a fiarada, né? Ele era pai de quantos? Eu acho que era 13. 13. Irmão do avô do senhor. É. Então irmão isso aí. Do, irmão do meu pai, né? Irmão do pai do senhor. É, era 13. O senhor tinha irmão, ele tinha irmão chamado Zé Lopes? Tinha. Joanica? Não. A mulher dele? Não, a mulher eu não conheci não. Até esse meu, esse meu tio José Lopes eu não conhecia ele, que mudou para Goiás. Antes de eu nascer, ele já tinha, foi embora para lá. Goiás. Ele foi e não voltou. Ficou por lá mesmo. Ele era bem mais novo do que o pai do senhor ou não? Acho que era dos mais velhos, né? Dos mais velhos? É. E, e o senhor teve parentes que foram, é, os parentes do senhor Augusto for, é, foram lá para o Paraná ou não? não? O senhor lembra de? No Paraná, não. É mais para Goiás e. Só esse foi para Goiás, né? Lá em... E tinha uma irmã que mudou para para Goiás. Lá e... para Rubiataba. Rubia. É, morou E de... Até de... apareceu lá. O esposo dela também apareceu lá. Como é que é chamava? O, o esposo dela? É Francisco. E ela? Chamava Derfina. Ele chamava ela de Finota. Finota? É. E filho dela ah. mora lá até hoje, meu sobrinho. É, é isso aí. O deve ter paredes para tá muito canto aí, porque família é muito grande, né? É muito grande, tem muita gente. Sempre estava fazendo uma reunião lá em Definóte, da família Lopes. Acho que a última reunião teve 400 pessoas. É muita gente. Até eu não fui nessa... Não deu oportunidade de eu ir. Por enquanto os Lopes. É, é isso aí. O Sr. Zé... Ó, oh, foi muito bom. Eu já registrei um pouco aqui. O José Zé, ele contou, e está lá no outro vídeo, mas eu vou repetir aqui. Ele teve... 32 de bom, né? Por que que é isso, Zé? Né? Você <risos> explica aí. Identificação, <risos> né? É. É porque o pai dele estava viúvo com 16 filhos. E casou com a mãe que tinha 16 anos. 16 anos. A mãe dele. E aí começou a com a minha nova. Com a família nova. E o Zé é o terceiro, né, Sozé? Terceiro. Dessa segunda... Sou... o quarto. O é. quarto. Dessa outra família, né? Eu sou o quarto da outra. É. E aí vieram mais 16. E ele conheceu muitos irmãos do primeiro casamento e do segundo, né, do pai? É, do segundo conheço todos. Conhece todos, dos 16. E a maior parte está lá naquela. Os irmãos legítimos estão tá tudo em Franca. Os legítimos? Só que eu tenho um irmão que mora aqui. O resto está tudo em Franca. E dois em Definopolis. O senhor o tem? O -nope tem dois, tem o mais velho da família mais velha e um irmão da família mais nova. E uma irmã da família mais nova. É, é muita coisa, viu? Ó. Oh. Foi um prazer muito grande, Sr. Zé, conversar com o senhor. E está chegando ali um, um, um carro, um carro vendendo, vendendo coisa. E está fazendo um barulho, vai atrapalhar o nosso estúdio aqui. Ó. É. Olha lá. É, então vamos encerrar aqui, Sr. Zé. Ó, foi muito bom, obrigado. E falo para a dona... Eu chamo o senhor para descer, porque é, é difícil para o senhor, né? É muito é difícil para mim. Mas eu fiquei muito contente de conhecer o senhor. Não, senhor muito obrigado. Aí. Que Deus abençoe a nós, né? Abençoe. Para nós bater papo mais, mais vezes, né? Ó, eu vou voltar outra hora aqui, viu? Para bater papo. Ali, ó, tem um, um carro tem, ali que está vendendo. Que Olha lá. O senhor Fernando Zé Mirto tô... hoje... Hoje não, tô chegando direto eu aqui. aqui ontem. Vocês bateram o papo? Bateu. Ele, é... oh, ele já está em cem. Hein? Mais de cem, ué. Certo? Agora o senhor calcula bem quantas pessoas de, de lugares diferentes, né? Na hora que eu começar a enviar para os parentes, e falar assim, poxa, você sabia que a nossa família tem essa, esse tanto de gente aí? Isso é importante demais. Ó, oh, um abraço. Falou, senhor. tudo de bom para você. <risos> uh <laughs>